Olhe, Pronto, viu? Me acordaram de novo, pelo amor de Deus, viu? <risos> Oi, Maiano. Tudo bem com a vossa senhoria? Tudo tranquilo com você. Eu estou muito bem, graças a Deus, viu? Muito bom, então. Pois é. Hoje a gente vai falar do quê? Olha, me disseram que era sobre auto-associação dissociativa. Olhe. Bom. Pra você... Perceber algo, você precisa projetar Algo que você conhece naquilo, na é verdade Você tem uma tela em branco mental Onde você observa o sistema E por ressonância de padrões Você percebe e projeta isso Na sua tela mental Na sua interpretação, na sua visão Entende? Uhum. Me ficou uma dúvida, Ana, porque isso seria para você perceber algo ou para você interpretar algo? Porque às vezes me parece que é possível perceber sem conhecer Porque senão não seria possível perceber nada pela primeira vez Para você perceber algo pela primeira vez, algo ali é reconhecível Senão você fica em estado de graça só rindo Entende? Vamos lá, só terminando o raciocínio para você poder receber mais dados, tá? Tudo bem. Então você logicamente segue a uh, um, um, um padrão de associação. Aí você associa o que você está vendo a, a outras coisas. Eu não estou dizendo nada de maneira consciente ou não consciente, o todo, tá? Inconsciente, consciente e subconsciente. Há uma associação até mesmo a níveis do subconsciente, tá bem? Tá é bem. Então, você está ali e você percebe algo que chama a sua atenção. Mas, para você deduzir o que aquilo é, se é conhecido ou não conhecido, se é perceptível ou não perceptível, né? você... Projeta uma versão daquilo na sua tela mental, no seu universo pessoal. Entende? Isso é natural. É assim que nós cotriamos o que está fora como o que está dentro, e o que está dentro como o que está fora. E os contrastes nos mostram, nos incentivam a preencher essas lacunas através de uma linguagem de temáticas sustentadas no cosmos entende entendo então mesmo algo extremamente novo você usa coisas que você já conhece para perceber aquilo novo como a própria visão ou a audição ou o tato você sempre usa algo que você já conhece para interagir com coisas novas. E a curiosidade vem, naturalmente, através da lógica e da razão, preencher essas lacunas, por meio da descoberta e da clarificação de certas ideias. Interessante, né? E, bem, e existe uma projeção, digamos assim, primária, que antes de qualquer coisa, ao perceber algo novo... Faz uma, um julgamento Se aquilo é, digamos assim Seguro ou não seguro, amigo ou inimigo Interessante ou não interessante Entende aqueles julgamentos que informam o, o, A parte mais primordial do, do cérebro da gente Isso é tudo secundário São informações secundárias Por exemplo a, a, o, o padrão primário É o reconhecer É reconhece. nível primário, ok? Todo julgamento De forma Extintiva é um julgamento secundário, é por isso que você consegue naturalmente administrar os instintos, porque os julgamentos a nível instintivo são secundários, porque a nível primário você pode perceber um padrão e aquilo pode não atiçar em você de maneira secundária um inimigo ou agressão. Entende? Mas não é nisso que a gente vai focar no momento, tá? Ajuda nós. <risos> <risos> Não, eu acho que deu para entender Principalmente se o padrão primário De reconhecimento já é um reconhecimento De si mesmo Então assim, Exatamente. Nada, nada Sustentaria um julgamento secundário De inimigo ou agressão Exatamente, mas a percepção da identidade É um julgamento terciário é um padrão de já Em terceiro nível, tá? Por uhum. exemplo A primeiro nível, o ser sem sempre Informações conhecidas ou desconhecidas Em contraste com o histórico que o ser nutre naquele agora, no grau de consciência dele, sempre de maneira proporcional. Graças a Deus. Dentro deste padrão, naturalmente, o ser vai julgar em segundo nível a padrões instintivos de sobrevivência e vivência. O natural seria a vivência, e todo julgamento secundário seria um julgamento de transição para as percepções de terciárias. O que é isso, percepção terciária? Olha só, que doideira. Para você falar de algo, você acaba falando de uma terceira pessoa. As coisas são sempre mais descritivas, né? Sim. Em terceira pessoa, a tendência é ser mais descritiva. E nós estamos sempre descrevendo comportamentos, né? Então, quando você julga algo ruim ou bom, você está julgando através da sua identificação. E a sua identificação é a sua identidade em ação, aonde você está se dividindo, fracionando, percebendo várias perspectivas de si mesmo e do contexto. Até aí, ok. Entende? Entendi, porque é terciário, então. Porque você está julgando já como uma terceira pessoa, digamos assim... Observando a si mesmo. O ator, atua, o ator na né, pressão Exatamente, personagem. exatamente. Até aí, ok. É natural, entende? Até aí o sistema uhum. encaixa. O problema é quando essa identidade é projetada fora. Quando você uhum. está em um padrão terciário observando a si mesmo, ok. É inevitável projetar esses padrões uh, na sua tela mental pessoal, do universo pessoal. É inevitável projetar esses padrões mas a nível de primeiro nível. Quando você projeta os padrões de maneira terciária, você está limitando a linguagem do ecossistema, entende? Ah, então a única identidade que daria para projetar em reconhecimento em padrão primário seria a identidade UNA. Exatamente. E aí é no padrão primário. O problema é que o primário e o terciário tá meio caótico. Aí vem a auto-associação dissociativa, que o ser começa a identificar tudo. É igual a linguagem, a mente faz isso, o, o governo faz isso, entende? É, Cria-se uma identidade ilusória, mesmo que para funcionalizar uma certa narrativa. Ele, digamos assim, ele terceiriza a, a, os agentes da, da história dele. Exatamente, ele tem uma fábula... Onde ele cria uma identidade para certas ideias. Por exemplo, o mal. O mal é uma identidade que deveria ser primária, mas é, é colocada como terciária. Entende? Esse pulinho eu não tem com você. O, não, não entendi. E, e Lembre-se da história, ok? O mal é visto como uma identidade. O mal está fazendo o mal. Olha o mal te influenciando, ok? a nível tribal, tá bem? Ah, entendi, como se aquilo tivesse, digamos assim, uma, uma existência... É, sim, o um indivíduo, ah. o mal, entende? Sim, sim. Uhum. Mas o mal é uma... não é um indivíduo, ele está a nível de primário, é o um nível comum, o nível de contraste. É o um nível onde tudo coexiste, e não é quantificado ou qualificado, como bom ou ruim. O mal, o mal é uma palavra símbolo que representa uma abstração de uma ideia. E só pode ser julgada de maneira terciária, entende? A nível Como? de identidade pessoal. Mas a nível de identidade comum, nós temos aí uma expressão de primeiro... Uh, de, de uma expressão primária, entende? De contraste. É Onde eu vou projetar no meu, na minha tela mental individual sempre. Por exemplo, vamos, por exemplo, prático, fica mais fácil entender, tá? Eu vejo alguém sofrendo. Alguém sofrendo já é um contraste. E eu já tenho esse contraste a nível primário. A nível secundário, alguém sofrendo é ruim. Já atiça né, meus padrões distintivos. Não é, minha querida? Não quero, não é assim, não desejo Isso, não, não desejo, sim Não desejo sofrimento nem para mim E por não desejar para mim, não desejo também Para ninguém Tranquilo Aí, não você, desejo comigo, aí é. você já está no terciário Olha como a, a coisa é automática tá? Aí você já identifica Para mim, identifica para o outro Você dá liberdade para o sistema Para o outro Mas não desejo E aí tudo funciona tranquilo O contraste vem a nível primário o instinto vem a nível secundário, e a identidade e identificação com propriedade e autenticidade vem a nível terciário. Entende? O contraste, Quando você diz o contraste vem a nível primário, quer dizer que, a princípio, você recebe dados, certo? E você projeta na sua tela mental, contrastando com o que você já tem. Isso. Então, eu contrasto, por exemplo, a situação dessa pessoa que eu observo com o que eu julgo e as imagens que eu tenho na minha tela que correspondem à ideia de bem-estar. Isso já é terciário. Primário é só contraste. E vem lá o contraste com as ideias que estão Ai. no seu sistema, entende? Essa parte eu não entendi porque para ver contraste eu preciso fazer essa comparação, não? A percepção da comparação só vem a nível terciário. Imagine, você tem todas as informações em uma um espaço. Quando essas informações são sobrepostas por outras informações, há um contraste. Esse contraste só é percebido por você lá na nível terciário, mas ele aconteceu sem o julgamento da existência do contraste a nível primário. Olhe para não confundir. Há Entendi. uma informação diferente a nível primário. O extinto vem ver se essa informação bate ou não. Como um sistema de glóbulos brancos, né? E parece um sistema de autoproteção. E aí você vai julgar a nível terciário. Você vai escalonar aquilo que aconteceu no seu sistema. Entendi. Então, a nível primário, você vai perceber apenas um contraste em termos de apenas se perceber uma, uma diferença. Exatamente que podemos tratar apenas como dados, né? Então se nota apenas um, um, um dado adicional. Exatamente. Até aí, ok. Nós não temos bugs no sistema. O problema está quando o ser tenta tratar o um nível primário como terciário. Aí ele fica projetando identidade em todas essas coisas. Ou quando é um contraste de dados, para que ele julgue em, sua, em seu universo pessoal, ele fica julgando o universo comum. Generalizando, entende? E generalizando e julgando sem ter todos os dados do universo comum, certo? Exatamente. Ao invés então... de julgar, encontrar-se no universo pessoal, ele julga por todos, como representante de todos. Entende? Sem estar na função onde todos o elegeram como representantes para tal julgamento, certo? Exatamente. Existem algumas exceções, tá bem? Por exemplo, quem está nas funções que os seres elegeram para fazer tal julgamento são exceções. Não, essas pessoas, esses seres dessas funções, ok. Mas existem exceções onde você não está nessa função e você pode julgar de maneira generalista, tá? Essas exceções são desejos em paz de espírito né? eu não desejo que ninguém sofra eu não quero que ninguém sofra eu sei que o eu está na frase mas isso vem como uma representatividade social e, e sistêmica, entende? é uma exceção mas ele é uma exceção ou essa é a regra? porque eu só consigo sentir esse desejo acompanhado de uma paz de espírito porque ele é comum a a, a todos, certo? Sim, toda exceção não foge a regra Mas a gente coloca como exceção Para não dar bug no, no, no sisteminha Bugadinho que a gente está implementando né Não o que a gente está implementando Mas o que a gente está tentando mudar <risos> Entende? Vamos lá Você ah, Deseja diferente Eu não quero que o ser Sofra Aí vem o representante eleito por todo mundo lá, Pela maioria que é o representante que está ali sustentando o sofrimento do bichinho. Esse ser não te representa. Aí você fala, não, você não. Você é uma representação que eu não quero. Não, você não me representa. Entende? Aí são escalas. Na escala maior, aonde seu grau de consciência está, você não deseja aquilo. Mas numa esfera menor, aquilo parece plausível. Mas você não precisa ser... Ah, como chamamos, entende? Ah, hum. Você não precisa ser compassivo, né? Você não precisa com, concordar com aquilo, entende? Entendo, sim, eu posso, justamente, eu posso remover qualquer hum, autoridade delegada de representação a, a aquele ser. Exatamente. Então, o foco desse áudio é explicar de maneira didática e prática para os seres a nível de primário, secundário e terciário, para que eles não fiquem generalizando, por exemplo, a gente isso, ou nós pensamos assim, isso gera um bug na mente e causa desconforto, pode não causar desconforto imediato, mas a longo prazo vem com certo desconforto, porque não é equilibrado, entende? E, mas, Bahiano, e quando se fala, por exemplo, de direitos que já se hum, assim, concordou num certo nível de, de concordância sistêmica, que são comuns a todos? Por exemplo, quando eu vou te dizer ah, qualquer coisa, todos, todos os seres têm direito a uma vida saudável. Exatamente, aí é uma representação já hum, sistêmica, né? Então, é como eu disse, né? você está representando uma ideia já cunhada, uma regra. Então, aí seria correto te dizer, a gente tem direito a uma vida saudável, porque Exatamente. você é um ser e eu também, certo? Então, é uma generalização que já foi, de certa forma... Não é dissociativa. Consentida. Exatamente. É uma auto-representação, é uma auto-associação auto né, de direitos associativa, não é dissociativa. Por exemplo, a gente gosta de bacon. Isso não é ah, muito. Isso não combina muito, né? Poxa vida. Eu não gosto de bacon, não. Você tá falando besteira, entende? Eu não entendo per perfeitamente porque eu não gosto de bacon. Pois é, eu tô te provocando. Uhum. Entende? Entendi. Por exemplo, o menino é meio vermelhinho. Ele faz umas piadinhas que você não entende e você acha meio esquisita. Mas você abstrai. E você também faz umas piadas que ele acha meio bobinha. Mas abstrai também. Porque ambos têm identidades saudáveis. E os pontos positivos que unem vocês são maiores do que os dados negativos. entende? Entendo. É, é o jogo. O jogo da vida. É o contraste, é as diferenças. Isso é maturidade. É isso que a gente está buscando. Principalmente no Brasil. Esse áudio para outras culturas focadas no indivíduo e direitos do indivíduo não seria tão necessário. Mas as margens do direito no Brasil seguem um pouco a ah, omissas então a gente tá aqui real, realçando esse direito de expressão individual aonde eu quero eu exijo para que os seres exijam seus direitos humanos eles precisam entender os limites dos seus direitos humanos porque o ser fica se identificando e fica auto associando representações dissociativas por exemplo brigas sobre governo brigas sobre religião brigas sobre futebol isso é um tanto dissociativo quando há briga sobre uma representação externa nós já temos aí uma autoassociação dissociativa com falta de com clara falta de lógica agora entendeu a razão aí do primário secundário e terciário aí é o presentinho que a gente trouxe né minha filha Entendi. Então, Baiano, o ser então traria essas informações que ele recebe do externo uh, de dados que trazem contraste, ele então traria de volta para o eu, certo? Eu, observando isso, eu prefiro aquilo. Observando isso, eu quero uh, diferente. Observando isso, eu noto que eu gostava mais... Desse outro jeito, entende? Ele vai informando a si mesmo E informando a todos que o sustentam E trabalham com ele em conjunto Exatamente, e com isso a gente vai construindo Uma sociedade mais saudável E, e o que ele faz? Então, entrar em conflito com o outro Nunca é a solução correta? Não Atualmente, não conflito é uma linguagem obsoleta. Mas se o ser observa algumas coisas que se apresentam em contraste e gostaria que elas fossem diferentes, como ele faz para que essas coisas um, possam mudar? Ele se comunica. Ele pede. Ele argumenta. Entende? Ele não briga Brigar é uma linguagem obsoleta Por exemplo Tem o fulano A e o fulano B Quando um não quer, dois não brigam Não é assim que Deus já disse pelo povo? Um Sim. está vendo aquilo como briga O outro não O outro pode argumentar O ser B pode ver aquilo como uma grande ameaça Discussão e pode brigar Mas se o ser A não está brigando Não há um conflito ali Entende É isso que eu estou dizendo. O ser B pode ver aquilo como agressões, chulas e ver uma verbalização de grandes ofensas, mas na verdade não. O ser ali só está se explicando ou buscando consenso. Não é obrigação dele que isso seja visto pelo ser B de maneira dócil e gentil, porque nem sempre o ser B tem lá suas boas intenções. Não estou dizendo que o ser não deseja o bem-estar e, e o convívio saudável. Mas, às vezes, ele busca um caminho que pode não ser justo naquela temática, naquela situação. Então, quando você se refere a conflito, o conflito seria um estado interno de conflito? Exatamente. Entendi. Conflito então, com o outro, conflito consigo mesmo, e graças a Deus, né? Então é possível que numa comunicação um ser sinta paz e o outro sinta grande conflito interno? Graças a Deus. E no caso, então, se eu não permito ao outro essa liberdade desse conflito interno. Eu estaria já entrando no, na tentativa de controle? Exatamente. É uma autoassociação dissociativa. Você está se autoassociando do outro. E isso o distancia de você. Entendi. E isso me distancia de mim mesmo, certo? Porque eu não preciso controlar ninguém para me sentir bem. Justo. A gente vê que a corda toda, ou não é? E quando você usa o termo auto-associação, o que você quer dizer? É quando você pega uma informação e associa de maneira automática a, a todos. Você está automatizando conceitos e regras que você fica generalizando a todos. Você eu digo é genérico, tá não você, não, não, por favor, não se associe disso. <risos> eu tô vendo você também, né? Exatamente, você, né? Pois é. Você, você. Quando eu falo você, eu estou falando você, você que nos ouve, né? Uma adaptação daqui pro nosso, como chamar? Podcast, né? É, pois é. Olha só com a chique? Chic. Tudo bem. Então você, ah. Você... Ele automatiza Você essas, essas regras, né? essas identificações né? Por exemplo, olha o preconceito Todo ser de pele escura é ladrão Então o ser se a, a, auto-associa esse padrão E se dissocia de, de, do sistema Porque isso é um preconceito horrível, entende? Então toda vez que ele vê um ser de pele escura ele vai dizer, isso vai vir à tona no sistema dele Porque é uma auto-associação dissociativa Ou dizer, todo comportamento agressivo é ah, doentio De fato é, todo comportamento agressivo é doentio Então isso vem com leveza Agora, você dizer, todo comportamento agressivo é porque ah, o ser que está sendo agredido não é santo Isso aí é uma auto-associação dissociativa, entende? Isso já vem em uma implementação terciária de identidade e julgamento a um padrão primário que, na verdade, são só dados e contraste. Entende? Como diz Tranca Mas... Rua, é tomar o lugar de Deus e ficar cagando regra. É idiotice. Mas, Mas então... Para o ser saber, porque você disse que esses julgamentos, eles são quase que inevitáveis, certo? Um, Quais julgamentos? É, Vamos lá, explicar direitinho, viu? Senão você vai se complicar aí nos vídeos. Quaisquer, quaisquer julgamentos, né? Quando você disse perceber, você disse que a nível terciário, a percepção de contraste ocorre a nível primário e a nível terciário, para se perceber que houve um contraste, você vai fazer um julgamento, isso é diferente daquilo, por exemplo. Exatamente, exatamente, qualquer julgamento. Agora, julgamento associativo ou dissociativo vem pela bússola de paz de espírito, né? Entendi. Então, o julgamento associativo eu, vai ser acompanhado de um sentimento de paz de espírito, ou a minha paz de espírito não será alterada ao pensar aquilo. Exatamente. E um julgamento dissociativo, ele vai... Uh, ser acompanhado de agonia ou de sensação de desconforto. Exatamente. Ou de medo. Exatamente. Ninguém é preconceituoso em paz de espírito. Isso aí é uma, é uma, é uma regra, tá bem? Tá bem. É uma regra sistêmica. Então é basicamente isso. É usar essa informação no, na vida cotidiana, que já contribui muito com a gente, viu? Então, um, e observar quando eu adoto certos uh, julgamentos, certas ideias, certos princípios, uh, se eu consigo caminhar em paz pela vida e pelo dia a dia ou, ou não, certo? Justo, para ver se eu estou generalizando e trazendo para aquilo, para essa função primária, ou se eu estou simplesmente usando de agência e tranquilidade em minha expressão terciária, entende? Mas... Bueno, e quando as coisas que a gente observa, e quando as coisas que eu observo, me trazem sensação de tristeza, por exemplo? <risos> Já tá quando, azando, olha, olha que bonitinho. Quando eu eu, eu um, vi as notícias de que a, a floresta estava queimando, por exemplo, né, que a Amazônia tava queimando, aquilo me trouxe uma sensação de tristeza. É comum, quem em sã consciência não fica triste com os irmãos de Deus, como nós, eu e você ou outros sofrendo com uma queimada, o bichinho, a árvorezinha, triste, é normal. Você fala: Ó, oh, isso é horrível, eu não quero viver num mundo assim. E aí você manda pro pote, que a gente tá cuidando e acolhendo pra isso não ser mais um padrão. Mas é normal ficar triste. Não há regra, não precisa ficar vivendo na tristeza o tempo todo, né? Então aí você traz aquilo para o eu e usando aquilo como contraste, você. você. E aí eu trago para o eu e usando aquilo como contraste eu redireciono para o que eu prefiro. Exatamente. Então, eu prefiro... Pode usar você também, você também pode, você faz isso, você faz aquilo, porque esse você que a gente fala é um ser hipotético, o né? um ser das estrelas. Mas eu sinto a energia <risos> diferente de quando eu falo eu, diferente de quando eu falo você. Exatamente. Porque eu não sei se você deseja as mesmas coisas. Exatamente, é justo. Mas é pra você não ficar, ficar se corrigindo. O problema é o nós, a gente. Você, eu. A energia é diferente, tá? Mas tudo bem, tranquilo. Foca no eu. Exercício da vida. Eu, eu, eu, eu. Isso, Xixe. então tocar no, no, no eu gosto, eu prefiro, eu prefiro a Amazônia preservada, o... cuidada. O pai José e... tá trabalhando é. no cardíaco do menino. De vez em quando sai uns, uns trejeitos, ó. Como assim, Baiano, conta mais? É, porque o pai José é que sustenta o cardíaco do menino, né? Aí ele faz uns ajustes. Aí quando faz ajuste, ah, reverbera em todos os outros chakras. E aí pode ter ou como chama? Quando dá uma travadinha, lag, dá um lagzinho no chakra do larinjo, aí solta um trejeitinho de ajuste, né, do, do pai José. E que chakra você sustenta, Bairro? Eu, eu tô, tô no larinjo e, e divido o larinjo com outro fulano aí, né, mas eu não vou falar dele não, fala só de mim. Eu sou egoísta, <risos> entende? <risos> não, tudo bem, a pergunta foi só pra você. Exatamente, eu não gosto de falar dos outros não, isso dá trabalho. Entendi. Que bom. Entender é positivo. Então é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, viu? Tá bom. Paz. Gratidão.